Olá! Eu hoje vou fazer um vídeo para vocês sobre esta coisa maravilhosa que eu comprei na Amazon Espanha. O que é que isto faz? Isto digitaliza negativos e se vocês me seguem no YouTube ou no Instagram sabem que eu adoro tirar fotos analógicas por isso precisava de uma forma viável de digitalizar os meus negativos sem gastar muito dinheiro. Eu escolhi este porque estava na Amazon Choice, ou seja, há muita gente a comprar e há muita gente a gostar. Somos esses que gostamos também. Por isso, se vocês estiverem interessados a ver se isto é bom ou não, é só continuar a assistir e espero que gostem. E eu também. Para testar isto, só vou precisar da minha caixinha nova, do um negativo e, segundo que eu percebi, é um cartão ST, mas eu ainda não abri a caixa, por isso ainda não sei como é que funciona. Por isso, vamos começar por abrir isto. Ok, a primeira coisa que eu noto é que há uma vara funda aqui dentro. Parece que foi usado até. Vamos continuar. Tem aqui este aparelho que suponho que seja o principal, um manual de instruções, uma coisa para ligar à corrente, uma coisa para ligar se suponho que à televisão ou algo do género. E depois tem adaptadores para os vários formatos de negativos. Ok, vamos então abrir isto. Ok, é uma coisa muito simples, levezinha. Uh... O material não parece assim muito forte, por isso, mas pronto, vou vos dar uma oportunidade. Eu preciso de corrente, por isso. Luzinha verde, botão do power, carregar. Digital. Ok, aqui diz capture, isto é o touch screen? <risos> querias. <risos> uh, ah, ok, já é para fazer? Foi, mas eu não disse que queria, isso não vai estragar os negativos, só por acaso. E eu, eu, eu não devia ter posto cartão, que também me confundo. Agora aqui o cartão, Ninguém está. Um bocado rafado isto, um bocado muito mau. Mas pronto, ok. Suponho que seja só fazer assim um deslize. É assim. Uh, está a aparecer uma coisa! Está fixe? E agora? Como é que eu faço? É scan, carregar no botão de scan, suponho. E save. Ok. Olha! Está a gravar qualquer coisa. E suponho que vá para o meu cartão SD. Eu estou muito confusa. Mas a qualidade aqui ainda não me parece muito boa. Por isso. Mas o processo é muito, muito rápido. E eu agora vou retirar isto. Isto não faz muito bem. Isto, não Ok, e agora vou tirar o meu cartão. Que eu nem sei se fez alguma coisa. Mas suponho que sim. E vou abrir o meu PC. Ok, a pen abriu automaticamente quando eu carreguei nela. Por isso, vamos ver o que é que aconteceu. Eu posso nem está aqui. E yeah. Aqui não está, que é estranho Aqui também não está, que é estranho Aqui também não está O que é que se faz Vamos tentar ligar isto Pode ser que estejam aqui dentro Não tenho conseguido tirar Agora diz no card Olha, ouçam isto After finished capture, please take out the memory card from the film and photo scanner to download the stored image from the memory card. When the device is connected with USB cable to PC, user can also press menu button to main menu then press left right button to select USB mode. Era uma frase tão grande que até o... a camera deixou de filmar. Mas, resumidamente, supostamente o cartão SD devia dar para mostrar as fotos no computador, mas eu também posso colocar isto diretamente no PC, supostamente, pelo que eu preciso, por aquele inglês estranho. É? Por isso, vamos cimentar. Power. E agora vou a USB e carrego no OK. E fico a esperar para ver o que é que acontece. Aconteceu alguma coisa? Oh! Uh, Aconteceu alguma coisa. Ok, vamos então abrir isto E estão aqui. Ou seja, o que é que ele fez ao meu cartão? Porque eu até estava a ter problemas no computador, estava sempre a ir abaixo. Mas, pelo que eu percebi, preciso de um cartão para utilizar nesta maquineta, mas preciso de ter o cartão ligado com este aparelho no meu computador para ver as fotos. Por isso. E ele tem 5.640 por 3.760, o que não é muito mal, vamos ver a qualidade. O digitalizador antigo é incrível. Só que já está velho, é a o única, a único problema. Este tem 3457 por 2145 e vamos ver agora lado a lado com a nova. Hum, eu prefiro mil vezes mais o meu digitalizador HP, mas acho que é óbvio porque é mesmo um digitalizador para negativos pró e caro. E este aqui, supostamente, é a versão mais rasca. Eu acho que este tem mais grão, uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de pôr nas fotos, mas moderadamente e não assim de uma forma tão absurda. E eu acho que este digitalizador é uma boa forma de vocês terem os negativos rápido, de uma forma muito rápida no vosso PC, mas eu acho que a qualidade perde imenso. Ixi, que abuso! Deixa eu ver se ele importa assim ou se importa todo. E. Vocês estão a ver o mesmo que eu? Ah! Afinal ficou bom! <risos> ah, por um momento enganou-me bem. Que graças! Ok, está aqui. Embora. Pronto, você já sabe. Ok, vamos então tentar editar esta foto. Eu tenho aqui. Um filtro chamado Laval Maria, que é o filtro que eu uso normalmente para o meu filho por isso vamos ver o que é que acontece. Ok, se calhar vou ter que pôr um bocadinho, sei lá, à disposição. Hum, tem tanto grão que eu nem sei o que fazer com isto, muito sinceramente. Olhem para, para isto, que nojo. Por acaso longe é que parece pior? Ah ok! De, assim daqui parece horrível mas depois fica ligeiramente melhor, parece que tem ruído de ser JPEG isto certeza que é JPEG, não é? É JPEG e parece mesmo que tem aqueles ruídos de ser uma, uma qualidade muito má mas depois se vocês carregarem mais, não está, é assim, é mau mas não está assim tão mau eu pensei que fosse mil vezes pior, mas a qualidade disto não me está a convencer muito, ou, ou nada. <risos> mas pronto, tenho aqui lado a lado a minha edição com esta máquina, com uma digitalização desta máquina e uma edição com a digitalização no meu HP. E vocês conseguem ver a diferença, eu quase que morro por ter dado 80€ euros nisto. Eu acho que não está muito mal, mas está mal e estava à espera de muito mais. percebi-me agora que eu apanho muito mais, só agora é que eu percebi isso, eu apanho muito mais foto com o meu HP do que com isto e não faz sentido porque isto devia ser 35mm. Como é que? Eu apanho muito mais naquele que neste mas este faz o tamanho todo Que é? Estou em choque Como é que é possível? Estão é a perceber o que eu quero dizer? Embora apanha no formato de pois cortam a foto nem faz sentido é que a ah. ilusão fico chocada e agora vou pensar na minha vida eu não sei porque as pessoas ganham a dizer que este produto é bom na Amazon, juro por tudo, vou deixar lá uma má review. Vocês sabem que eu não sou pessoa de desperdiçar coisas e vou arranjar uso para isto, de certeza absoluta. Nem que seja para ver que negativos é que eu gosto para depois digitalizar numa, num digitalizador, num scanner melhor que eu vou ter que comprar. Eu tinha visto uns que queria, mas eram muito, muito caros, por isso acho que vou ter que fazer um investimento porque claramente estas coisinhas não dão para nada. É basicamente uma caixa com luxo. Não faz mais que isso. A qualidade é muito má. Mas pronto, é a vida que temos. E é assim. Nem sempre correm bem as coisas. Resumindo. Não comprem. Não vale a pena. Não vale a pena o dinheiro. E, um... e é isso. Espero que vocês tenham gostado de me ver a passar-me com um produto novo. E, um... e vemos no próximo vídeo.